Em Daniel 10, o profeta recebe a visita de um anjo que mais uma vez, quer lhe falar sobre eventos futuros. Uma das declarações mais recorrentes neste livro é, Daniel, você é muito amado. O Deus Eterno faz questão de deixar claro o seu amor por seu servo. Daniel é um servo a quem o Senhor tem grande estima. Poucos profetas são tão estimados como ele. Isto fica muito claro na grandeza e importância das revelações. A visita do ser celestial deixa Daniel bastante enfraquecido, de tal maneira que ele não é capaz de ouvir a profecia. O anjo do Senhor o fortalece e o coloca de pé. Reanimado, Daniel está pronto para mais um período de revelações. É muito forte o que vemos aqui. Deus fortalece o seu povo. Ele não quer nos ver caídos, angustiados, derrotados. Ele é a nossa força. Ele nos coloca de pé. Da Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesasar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra, e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um guento, até que se cumpriram as três semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Edekel. E levantei os meus olhos, e olhei... E eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufás. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E, falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra, e desci. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos dos homens, tocou-me os lábios, então abri a minha boca, e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele, que tinha aparência de um homem, tocou-me outra vez, e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E, falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar ejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Visão Geral de Daniel A história de Daniel motiva a fidelidade, apesar do exílio na Babilônia. As suas visões oferecem esperança de que Deus colocará todas as nações sob o seu domínio. Se gostou, se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado.